Olá, aqui estamos para mais um BMC Moment, em que hoje vamos falar do quarto pressuposto de marketing que deverá dominar antes de iniciar a sua estratégia de marketing. E hoje então vamos falar sobre o Marketing Mix, mais conhecido pelos 4 P's. E quais são estes 4 P's? 4 P's e não P's. <risos> é produto, preço, comunicação, que vem do inglês promotion, e distribuição, que vem do inglês placement. E daí os 4 P's. Estes quatro P's agregam-se em duas áreas. Uma oferta da empresa e o outro dar a conhecer ao cliente. Então na oferta da empresa temos o P de produto, que diz respeito a definirmos quais são os produtos que vamos apresentar, se serão complementares, em que é que se vão diferenciar, qual é a percepção da qualidade pelo mercado e o outro P o preço. Ou seja, na realidade, qual é o, valor, o preço que qual os nossos consumidores estarão dispostos a pagar pelo produto que vamos colocar no mercado na área de dar a conhecer ao cliente temos outros dois P's que é a comunicação que diz respeito com onde é que vamos estar a comunicar eh, esta oferta em que plataformas com que mais é que os nossos clientes vão ficar a conhecer e o outro P de distribuição que diz respeito à forma como os nossos clientes poderão aceder a esta oferta. Em que canais vão estar disponíveis para poderem adquirir esta oferta? Serão vendedores próprios, serão por revendedores, será online. Portanto, tem tudo a ver com esta parte com como é que a oferta, o produto, o serviço chega ao cliente. Portanto, de uma forma muito simples, os 4 P's do marketing, produto, preço, comunicação, distribuição, sendo que se agregam em duas grandes áreas como é a oferta da empresa e o dar a conhecer ao cliente. Este é o momento de hoje. Mais uma vez, agradeço os vossos comentários, pontos que gostariam que fossem abordados, questões, dúvidas que possam ter e vemos-nos no próximo BMC Moment. Até breve!